Olá pessoal, tudo certo com vocês? Então, essa aí minha cadeira de guerra. Acabadaça, né? Estava na hora de trocar, mas como os preços de cadeira games estão caras resolvi fazer um paliativo que me surpreendeu. Confira o vídeo e por favor se inscreva, dá aquela força para o canal para que possamos fazer mais vídeos e melhorarmos cada vez mais. Como vocês podem notar ela está bem detonada, porém é somente estético. As funções dela estão funcionando perfeitamente. Essa é a capa que vai mudar a cara da cadeira. Tem várias cores. Vem com quatro peças. Outro detalhe importante é o modelo da cadeira. Apesar que a minha cadeira não era o mesmo modelo, a capa serviu certinho. O link dela vai estar na descrição, e o preço pode variar conforme a cotação do dólar. Comprando com o link você dá uma força para o canal. Bora para a colocação da capa. Pessoal, como minha cadeira é de um modelo diferente, e o braço tem dois ligamentos, tive de desmontar os braços para colocar a parte do assento. Confira o antes e o depois. As vantagens desta capa é principalmente o preço e a praticidade, pois se caso sujar pode ser retirado para lavar. Link da capa na descrição abaixo. Agradeço a todos por assistirem o vídeo e peço que se inscrevam no canal para dar aquela força.